Como eu vim... parar aqui. Numa <risos> conversa com uma cliente e uma amiga minha, uh, a gente está falando do, da busca do eu, né? E ela comentou, e dos cursos que eu já vinha fazendo, ela comentou e me indicou o curso de palhaçaria. Na hora eu fiquei assim, palhaçaria... Mas, como eu sou muito curiosa, entrei na internet, comecei a ver vários cursos, onde eu achei a escola do Rafael, construindo seu clown. E comecei a olhar os vídeos da escola, muitos do depoimento, e onde me convenceu a, a procurar ele diretamente. Né? Ele me respondeu minhas dúvidas, né? e até eu adorei em função da de horários, que acabou tendo uma turma à noite e... e eu consegui ainda no dia que eu queria, que era uma quinta-feira que meu marido jogava e eu podia fazer o curso bem tranquila e desde que eu comecei o curso na primeira aula eu já fui meio com o pé atrás, assim, né? que eu sou meio desconfiada e, e perguntei se era uma terapia porque a gente ficou todos em roda né e e me senti bem a com, com a apresentação das pessoas uh, de cada um trazendo seu trauma para a vida real né que que tem muito né me identifiquei e continuei na nessa minha busca e Ainda não sei o que é ser palhaça, ainda não sei brincar, uh, quero brincar bastante e a minha experiência é, é bem... eu não sei usar qual a palavra... Uh, Tá mexendo com o meu eu, né? Tô me redescobrindo. Eu conversei há pouco até com o Rafael sobre isso, né? E antes eu era, ainda sou a mesma Tati, né? Como eu falo, a essência uh... vem, né? Da... Cada um tem a sua essência e tô me descobrindo. E uma delas... Que eu procuro procuro uh, enxergar a parte que os outros enxergam que eu ainda não me enxergo. Vamos lá! Eu não desisto. É difícil dizer que eu tenho medo de fazer alguma coisa. Eu até gosto de desafio, que daí eu vou lá e faço. Eu quero mostrar que eu consigo. E se eu não conseguir, pelo menos eu sei que eu tentei fazer. Então, não desistir nunca. E sonhar. Uh, inclusive, o que eu, há muitas pessoas também comentam, porque eu sou de peixes, não acredito muito em signo, assim, né? E tudo o que eu sonho aí nesses 43 anos, eu busquei e realizo. E me sinto feliz com, com tudo aquilo que eu já realizei até agora.